Olá, meu nome é Jennifer e hoje vamos falar sobre o ciclo dos bacteriófagos. A descoberta dos bacteriófagos se deu com os trabalhos do bacteriologista Frederick, na Inglaterra. Os bacteriófagos possuem diversas morfologias de partícula, também com um tamanho bastante variável de 20 a 500 nanômetros de diâmetro, e o genoma pode ser constituído por DNA ou RNA. A estrutura do bacteriófago é dividida em duas partes, sendo cabeça e cauda. A cabeça possui a proteína protetora e o DNA. A cauda banha contrátil e as fibras proteicas. Os bacteriófagos podem se multiplicar de diferentes maneiras, sendo denominados ciclos de replicação líticos, lisogênicos, crônicos ou pseudolisogênicos. No ciclo lisogênico ou temperado, os bacteriófagos têm um relacionamento genético estável com o hospedeiro, assumindo um estado denominado de lisogenia. Onde o genoma viral se integra no cromossomo do hospedeiro, formando o prófago. O prófago replica em conjunto com o cromossomo do hospedeiro, sem interferir no círculo, e pode ser transferido para as células filhas na divisão celular. Esse processo é possível desde que a expressão do gene. No ciclo lítico, a expressão dos genes virais é regulada de modo a redirecionar a maquinaria de síntese do hospedeiro, favorecendo a síntese dos ácidos nucleicos e proteínas virais. Os novos vírus são montados e liberados como resultado da lise celular, a morte da célula, que é mediada por hidrólises e olinas. Por hoje é só e obrigada pela atenção.